que é só para vocês conhecerem um pouquinho do fluxo é super só super rapidinho só para vocês entenderem que independente do canal só para reforçar isso tá gente porque é muito importante independente do canal e-commerce via Mercado Shops ou marketplace vai cair o pedido lá dentro do back-end do Mercado Livre dentro da sua a, do seu painel do Mercado Livre vai ser o mercado pago, se tiver no full, o full vai separar, entregar normalmente e fazer a emissão da nota via o faturador de vocês. E se não estiver no full, a gente só tira essa etapa, mas vai manter a mesma coisa. Mercado Shopping, mercado, mercado Livre, Mercado Pago, emissão de nota, entrega. Beleza? Então, assim, o fluxo não muda absolutamente nada do que vocês já conhecem. E para quem está trabalhando com outras plataformas, então vai ser um passo a menos que vocês vão deixar de ter, é, uma integração, de repente, a menos que vocês vão precisar, porque a gente já está realmente tudo integrado para facilitar.